Você oh, oh, oh. ah, tri-fuga, deve ser. Senhora. E a gente vai lá com ou sem tempestade? Não sei. Não é um bom sinal. Condor destroçado aqui. Aí vem. O que, é que passa aqui? Por acaso você não perdeu um condor? Tem um vidro lock aqui. João. Deixa a camufleta ligada. pegar o que quiserem. Uh, tá. Ó. Oh. Entendido. Você não acredito que o Badger era um contrabandista. Você não acredita Nem que o Badger fez algo assim, oh, Sério mesmo? É, falando desse jeito. Ó, oh. parece que a gente vai ter que passar pela tempestade. Vamos rápido. Rápido! Parece que tem uma rota para até Agora é um bom sinal. Ô, oh, velho, fala não, tio. Esse cara é louco. A gente, o Badger, que é bed, esse tempo pode ter ido para qualquer lugar. Ah, ah. Primeira missão. Ó, oh, missão na Marquesine? Ah, meu Deus do céu. PQP, vai dar tudo. Com tudo carregado já no talo. Ó. Oh. Jogo! Ih! A gente não tava em paz, não? Aqui. Peraí, jogo, peraí, hein? Na o, o Jack tá zoado, hein? Sim! Sutiou! Ó, ó, tem como bicar essa parada aqui. Agacha. o um, um, um robôzinho lá, ó. Uhum. pegar o robô do Loki. Uhum. Beleza, pegamos. Agora a gente engravida ele. Tem como? Sim. Pô, você vê como engravidar aquele cara ali? Ah, esse cara já era? É bom no caneco, rapaz. Ó, engravidou mesmo, tio. Ai, que delícia. Beleza, é agora é tranquilo. Entendeu, Vai, Só as oletas. Fica o próximo. Sou eu. Seis bala, hein. Seis balas. Ó, oh, primeiro zóio. Segundo zóio. Vai ficar pior ainda. <risos> Xero, ele <hein? risos> tá, tá acabando o tempo de engravidamento aí. Agora o cara vai voltar pra pegar nós. Vai conferir a treta. É isso mesmo. Beleza. Será que ele tá... <risos> <risos> Ah, tá quase. Ah, seu Loki. Seu Cerruela! Beleza, as funções do Sword foram detonadas. Pera aí. eu vou voltar a pegar munição. O caverninha é Loki. Não é Loki. Calma, Beleza, calma. Seria ótimo. Tranquilão. Rapaziada, estamos com zero bala. Meu caverninho deixou aqui. O caverninha é astuto, tio. O, o jogo? Olha que jogo maldito. O jogo é trapaceiro, hein? A não sobe a escada. Não! É no hard. É, se fosse no normal, a escada seria a escada rolante. <risos> mas não, tá no hard. Vamos ficar calmo, sem munição mesmo. E adrenalina. Tranquilo. Mas o Caverninha acabou achando essa arma. No local. Pela ódio. Ó, só essas armas podres. O Caverninha não as quer. O Caverninha já tá com umas armas legais aqui. Vamos manter elas. Munchers. <risos> Munchlers adoro essa arma. O que que acontece? Vamos subir a escada, em Ó. Os locos já vazaram faz tempo, tio. Sim. Só esperando o caverninho para abrir a porta? Bica. Beleza. Local silencioso. Oh, vestiário, o caverninho Vai ter um módulo aqui, certezas. Certezas. Trajes espaciais blindados? O programa espacial da URI era tão avançado assim? Ó, ah, o cabine falou. O cabine tá ligado. Tinha tipo, uma caixa de munição azul ali. VAP. Mais três pro bolso. Flipa. Beleza. fazer carregar uma parada inteira. Vou pegar mufletas. É. E vaza. Ah. Agora tão prontos. Ó. E aí? Rapaziada, tá ali, ó. O foguetão da... O que é isso? O que é isso? Gente, como é que pode. Dá todas as saídas O jogo, vai aparecer na minha frente assim, tio? Que arquivo X é esse? Rapaziada, todas as saídas estão bloqueadas. O que que acontece? Não tô lembrado não. Vá para a câmera da centrífuga. Rapaziada, é, é máquina de lavar roupa né, assim, tio? o negócio, hein? Vou as paradas. <risos> Onde é que essa centrífuga benta? Nem é sei disso. Isso é pra cá, tio, só pode, ó. Olha aí, Jack olha aí. Olha lá, Jackzão. Beleza, o Jack já vai trazer as paradas. Ó, oh, ó. Oh. O jogo. Oh. Ok, Jack. Isso não funciona, apertou muito não. forte, hein. Então, a gente tenta outro. Será que tem outro pra cá? Oh, ó, tem outro ali, tem outro ali. O Caverninho acabou de ver um negócio azul ali. Ó. Oh. Olha lá, tio, ó. Oh. Isso! Isso! Fazer esse aqui tem que funcionar. Vai devagar isso aí, hein, Jack. Pega leve. Ó. Conseguiu. Vamos torcer pra agora funcionar. Beleza, rapaziada. Ó, ó. A gente pode passar no um buraco bento aqui. Ah, chega flipando aí. Vapa. E aí, e aí? Tem mais outro. Rapaziada, ah! o jogo é pilantra. sempre vai se esperar de alguma forma. Verdade. Ó, oh, onde é que tá o outro negocinho agora pra gente mandar, mandar o Jack? Ele segue o guindaste. Olha lá, tá lá em cima, ó. Beleza, Jack. De novo. O jogo, engravida esse, tem como? Pega não, esse. Não, esse não, esse não. Vai, não. vai da frente, para da frente. Da frente. vai esses caras aí é só atirando na perna, que o cabelo esqueceu. Eu vou levar isso. Beleza. Ó, oh, ó. Os oh. caras já estão tá ali em cima, tio. E aí? Tá numa escada ali. Ah. Beleza, será que essa escada benta aqui? Jogou! Olha <risos> aí, tio. Jack. Engala, Jack. <risos> Mas, é, a gente sobe, desce e cai naquele local secreto ali, ó. Ó, tem umas paradas sinistras lá dentro. Ó. É a nossa saída. Beleza. Rapaziada, já vai ter treta aqui. O cabelo tá, tá simplesmente com toda a convicção de que haverá uma treta. O cavaleiro tia está tranquilo. Por quê? Ele tá casado sinistro. Pode vir. Vem. Vem a mim. Vamos. A gente pode sair por aqui. Calma, tia. Calma. Vamos primeiramente entrar na portinha aqui. Ó. E aí? O que tem? Rapaziada, módulo, munição e altas paradas. Ó, ó, ó. que é cinco. Vai ser três. Cinco! Ah! Ô, oh, louco! Beleza? Rapaziada, estamos tudo cheios de munições. É. Rapaziada, vamos aumentar isso aqui, ó. Abates em camuflagem estendem a duração da camuflagem. O que, que acontece? Vamos ver se presta Tranquilo. Pelo oh. menos alguns DBs não estavam corrompidos. Venham, por aqui. Rapaziada. Elis. Nossa senhora, que é isso? Cuidado! Como é que é? Tá quase! O prédio da tá centrífuga tá bem na frente! Pô, mas vamos centrifugar isso? Ó, já já, já tem gritos. Espera, tem mais vindo! Ó, ó, ó. O que o pulo! Tá ouvindo! Não por muito peraí. tempo. Peraí, peraí. Tem mais munição aqui, beleza. Ô louco, jogo! Inimigo eliminado! Eles caíram! Vamos entrar! Caíram, tio, Beleza, vamos vamo pegar a munição aqui porque a gente gastou. uma componente escondido aqui, hein? Componentão! Com meio dos osso! Quem que enganar o caverninha! Não, é três ainda, hein? Tá ligado, irmão! Mas, os componente tá chovendo agora, hein? A todo momento. Beleza, Vamos vamo cair para dentro. Puta, oh. um localzinho super escuro um no cabuloso Vamos que vamos, tio Já becuda essa porta Me ajuda a abrir isso. Quem que é o ajudante que tá abrindo essa porta aí? Okay. Eu acho que não é o Del não, hein Eu acho que era o JD dessa vez Os caras se revezam hein? em ajudar a Kate. O que que é que com... tá, yes. eu... Onde é que tem como ligar a luz pra nós aí? As câmeras. Acesse o feed Olha, de dados Ai merda, tem mais Sabia não? Tem mais? Como é que é? Tem mais o um quê, tio? Ó, ó, ó, tem Altsubulemão. Os são guardados na cápsula. É, mas como a gente tira eles? Faz o braço da volta, tem uma plataforma lá. Vale, tenta. Peraí, peraí, ative a centrífuga. Como que ative esse negócio? Tio? Tem como. Onde é que tá a máquina de lavar roupa? Pra lá. Beleza. Deve ter um, um comando gigante aqui. Computador S. Oh, mas Jack, só podia ser. Mano, Jack. Ó. Oh. Ah. Não acredito que esse trambolho funciona ainda. Vai para ajudar tá, tá, Vai se trifugar os Loki ali, hein? Vai rodar. Ó. Oh. Ó, oh, os robolock. Será que vai explodir eles? Será que podia explodir eles? Ó, oh. Mas não tá parando Aí, robô, o que você fez? Essa coisa é mais velha do que você, cara O Jack não faz milagre que tal um É isso que mesmo, sem... tio Bom, tem alguns controles na base Peraí, a gente vai ter que ser lá? Como que a gente vai? Eu não sei, eu nem sei, quem sabe Peraí, Deve ser pra cá, tio, aquela porta lá que a gente tentou abrir anteriormente O que que acontece? O cabrinho já vai abrir ali Olha, tá aberto, hein Ó, oh, vamos ter que entrar lá, tio, derrapando Jogo! <risos> Nossa, tem um susto, Sobe, sobe. Ó, oh, ó. Oh. Mentira, hein? Você viu? É mentira, Tem outra ali, hein? Tem outra ali. Beleza. Rapaziada, é, dá pra matar todos dessa vez, eu acho, hein? Ou oh, não, dá não. Não dá. É perna, é perna. O Loki jogo? outro. <risos> é só acertar a perna do Loki. E onde é que tá minha arma, tio? Olha aí, tio. Tá. Agora vamos parar essa coisa. O que que acontece? É yes. é... O painel tá aqui. Ok, vai servir. Me ajuda. Ei, é Precisamos juntar eles. É o manodéu, é o manodéu Mas o quê? Por que não tá parando? Os fez, devem ter ido puxado, eu não sei Biseu, bizarro. Depois... É! Depois a gente discute, Rapaziada, é. Mais ou é. menos assim é essa parte aqui tio. um de morte que rolou, né? Não vi O que aconteceu? tem que ir com calma Vamos ter que ir tranquilo Que os caras tem a mira profissional as granadas é isso aí pega -se, pega sem dó sem dó sem piedade então o que, que a gente vai fazer olha um Engravi... oh, está com a granada certinho ele está com a granada no bolso do caverna acontece então, é, pega a serra que o caminho guardou com amor de fragmentação a já corta esses locks. beleza cortamos locks. até vai ter muito mais muito mais aquele cara me essa granada de longe é ué Ó, granada saindo. Escutou, né? Escutou. Ó, ó. Cadê o lock? Eu nem nunca vi. Rapaziada, é, é sete, sete tiros no Zói. Não sabia, não? Zói resistente. Ó, outra aqui, ó. É, vem a mim! Ó, é, é. O negócio vai ser de treta, tipo Essa parte aqui Cagão Ó Isso aí até agora Nossa senhora Tem altos ali O ah. que, que acontece, rapaziada? Vamos usar é. Essa parada aqui Vamos também aumentar a duração dela Mas é Vamos ter uma defesa extra Obrigado. Ó Ó, oh, é pouco, hein, tio? Nossa, poder paia. Cuidado, cuidado. E aí, é suave do. Jogo! Você é louco? Aqui, tio! Vai fugir Gente! Gente! Uh, mas tá vendo eu! É sério! Gente uh -huh. Olha, os caras estão em toda parte, tá invadindo. Ó. Os caras morrem, não tipo, Morrem. Nunca. Será Pode que tem, tem.. Será que eu deixei munição ali ainda? Vai lá e ver! Pistolador, de tipo, Momento pistolador. Ó. Momento pistolador. Eu já acho que eu tinha munição aqui, se eu não me engano. Pera aí, jogo, os cara tá com, com o tiro peleguiado? Ô Jack, oh, pega, Jack ele. pega ele lá, tio. Pega esse cara aí. Pegamos, mas é tu agora. Oh meu Deus! Peraí, peraí, será que tem munição, alguma coisa especial aqui? Ó. Oh, matar todos esses Loki. Vou oh, matar é essa folha de Deus, não! Rapaziada, é só aquele Loki ali. Sim deixa ele matar todos os caras deixa de matar todos os caras vou, vou cair para trás aqui oh, oh. o grandão fritando todos acabou agora hein acabou -se. já era a vida dele tá cheia ainda é infinita a vida do cara não foi nada Infinita parada é o quê? Até o dia que carregar o robô dentro dele. Tem que pegar ele de novo. Só pode estar de brincadeira comigo. Oh. Rapaziada, para de dominar os caras, demora uma cara para carregar, hein? Só so o oh, granada tio, granada só os com granada Ó, oh, esses grandão são pilantras Tem mais, ó, oh, o cara tá colado aqui Rebenta, rebenta Não Acabou todas as balas em jogo Nossa senhora mas o que tá quase carregado Quase hum. Falta esse lock agora ah. Mas quatro tiros já era, hein Prestei essa munição aqui Bem, bem. Oh, meus, bem na hora, hein Nossa, bem tá na hora, jo hum. Você já era. Meu Deus, durou, hein, a batalha durou. Foi, foi, rapaz, foi Eu... mesmo. Foi, acelerando o quê? Caraca, oh, meu Deus. Pega, pega essa bazuca de novo. Rápido, tia. Nossa, explodiu ela de primeira? Pode, a carma é 3D. Ah, funcionou, não funcionou? Talvez o Jack precisa ver se os faróis estão bem. O Jack, cadê você, tio? Você não sabe nem eu. Não se gente com essas jantadas, Jack. Tranquilo. Rapaziada, é, o é simplesmente vai dar uma olhada no local aqui e carregar umas munição. Vap! Ah! Beleza, rapaziada, já carregamos as armas. E o que que acontece? Vamos entrar de ponta nessa aventura. Fala aí, Jack. Pelo amor de deus, hein? Toma derrota! Ah. Ainda uh. uh. uh. bem. os faróis estão a salvo. São bem maiores do que eu esperava. Acho que não e... tem espaço para todos no bote. agora em diante, transportá-los. Aí falou. Tudo bem mas Delta, preciso de um aqui o mais rápido possível para adiantar a calibragem deles com a nossa rede em Nova Vira. Podem fazer isso? Isso eu, eu levo pro bote sozinho. Como é que? Podia <risos> o cara vai levar sozinho, tipo, Nossa, Coisa pesado. Beleza, Bert, a gente tá voltando. Pedro que mande alguns dos seus pra buscar o resto desses faróis quando der. Delta, vamos voltar pro bote. Vamos voltar para o bote. Cara, se o Pedro tá mandando gente pra cá, é melhor eliminarmos o resto do quadros. Ele já perdeu muita gente por hoje. Foi mal, gente. Não vou ser muito útil no tiroteio agora. Fica perto de mim, parceiro. Eu te protejo. Tá, vamos. Já tá de, beleza? É, mostra o caminho.